O Brasil é líder na produção mundial de café. A conquista se deu com investimentos em tecnologia, equipamentos e qualificação. Para garantir uma formação diferenciada na área, o IEF Sul de Minas Campus Muzambinho oferece o curso de Tecnologia em Cafeicultura. Os estudantes aprendem as diversas etapas da produção, do plantio ao beneficiamento, com moderna infraestrutura da Fazenda Escola. Com três anos de duração, ocorre no período noturno, permitindo que os alunos desenvolvam outras atividades durante o dia. Quer saber mais sobre o curso de tecnologia em cafeicultura? Então, acesse portal.ifsudminas.edu.br.